Olá! Neste vídeo, demonstraremos como protocolar o pedido de inclusão de responsáveis técnicos. Lembramos que este procedimento é permitido à empresa cujo registro esteja ativo e que deseja incluir profissionais indicados como seus responsáveis técnicos. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar protocolo.